Eu e o Pai somos... Sempre uma verdade absoluta, né? Eu e o Pai somos um. O Senhor é meu pastor. A graça de Deus me basta. A mente do Cristo é a minha mente. Qualquer coisa desse tipo. Fica o tempo que puder ali. Se vê que está percebendo que está cansando, ou deixando de ter aquele desejo interior de fazer, para de fazer. Se der sonorência... É... A pessoa pega e fala assim, eu ah, vou ler um, um livro aqui, com essa lei, daqui a pouco tá som, a quase. Tá, tá, tá? Aí a frase recomendada é a seguinte, a falta de Satanás. Sabe? Porque existe uma tendência inconsciente da pessoa bloquear a verdade. Porque o inconsciente que, que ele é? É a mente falsa que quer se. Ela quer permanecer sendo quem, quem ela julga ser o nosso ser. Eu coloquei aqui no princípio na época da percepção, um capítulo, o impostor, que essa mente carnal, querendo ficar no lugar da mente do Cristo, que é a nossa. Tá? Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu tô, estou tô lendo aqui um pouquinho, mas eu durmo, mas é gostoso, eu fico relaxando gostoso depois de ler um pouquinho. Sabe? A verdade é, é quando a, qualquer ponto que nós vamos fazer, leitura, meditação, qualquer tipo de coisa, é o estado máximo de alerta que o ser pode ficar. É como se esperando chegar, é como se a pessoa falasse assim, olha, se você fica atento aí que vai cair um. um a hora que caiu um, um papelzinho na sua frente, você vai ganhar 10 bilhões de dólares. Assim, Porque o reino de Deus vale mais do que tudo isso aí. É, tem que estar num estado alerta mesmo. É uma, um estado, tem gente que pensa que é, meio, é tipo mediunidade, que é transe, ficar em silêncio, quase dormindo, vagando com a mente. É o contrário. Existe um reino divino aqui existe uma vibração espiritual, divina disponível quando a gente ficar em silêncio, ela vai nós, nós estamos ficando em silêncio só para perceber isso como é que nós vamos perceber dormindo? Tá. então não deixe esse, esse, esse sono é conhecido meu Sabe? muito conhecido meu Vocês vão, quem, quem notar vai perceber é um sono diferente do comum, é um sono pesado a pálpebra faz que está com fumo. ela fica assim, até até água assim Aí a pessoa tá, mudou o assunto, ligou na novela, acabou o som. Ela falou, ah, tá. ah, agora acabou o som, deixa eu ler um pouquinho esse negócio, eu vou ler o som. Então, faixa de satanás, entendeu? Tem que ser firme com esse erro aí, é um erro mental. <risos> Tem que... Ir. Satanás é a crença em dois poderes. É, quando, quando, o ideal para nós é nós manifestarmos a mente do Cristo como a nossa totalidade. Tá? Que é a mente do Cristo, objetivo. Então, mas é para acreditar mesmo. É para acreditar. Quando, se, quando vem esse som de Deus, não vem. Entendeu? Porque enquanto você tiver... Quando a pessoa está tá fazendo a meditação, ela parte do quê? Ela parte de uma crença em dois poderes. Do bem e do mal. Senão não precisava fazer a meditação. Você vai, através da meditação, você vai chegar. O que Eu quero dizer o seguinte. A meditação tem aquele eu pronto, o absoluto. Tá? Você está achando que não é esse eu absoluto. Se você estivesse achando que, que fosse, não iria meditar. Não é isso? Tá. Então, o que, que eu estou achando? Eu estou achando que eu sou um eu mortal Acreditando bem no mal Eu vou meditar para isso Aí vem um sono em, querendo impedir que eu faça isso É da mesma mente mortal que vem esse sono Que quer se auto-preservar Entendeu? Esse negócio de satanás A pessoa pensa que é um, um ser com um, um chifre, um, um arpão né? Tudo aquilo que desvia a nossa mente De aceitar que nós somos a mente do Cristo você pode dizer, em linguagem Bíblia, seria um Satanás. Uma tentação de dizer que nós somos menos do que a, a, a imagem e a semelhança de Deus. Entendeu? Uma mim, você uma é. Não, aí que está. A, a famosa frase é orar e vigiar sempre. A, a, a, quanto mais você medita, quanto mais você medita, mais facilidade você tem para meditar e mais você vai ter influência da mente carnal na sua vida, mais influência tem, porque a mente carnal, ela, ela tem uma chama de inércia, uma inércia de, de, de querer se manter, entendeu? A pessoa está aqui, por que, que a pessoa, por exemplo, está fazendo a meditação e ela resolve, por exemplo, fazer meia hora, de meditação, alguém extraiu a atenção, daqui a pouco ela esqueceu a meditação. Nesse horário de terços aqui, o que tem de gente que fala, ah, só que quando eu me lembro já passou das oito e meia. Outra hora, quando eu não me lembro, esse quando eu me lembro é que é o problema. Sabe? Porque quando, quando são interesses profanos, o é um exemplo de dinheiro que eu falei aí, você ficar sem dormir aqui, eu vou jogar esse pedacinho de giz aqui, se essa pessoa fala assim, ó, a hora que passar lá frente do seu olho, pela ela assim, ganhou um milhão de dólares, né? Aí a pessoa fica aqui, fica aqui no estado alerta aqui. Sabe quando que essa pessoa vai, vai cochilar aí? Não cochila nunca. Entendeu? Eu posso ficar meia hora pra jogar o X, ela vai ficar meia hora sem cochilar esperando. Agora para esperar o Cristo, ela cochila. Entendeu? Ela fala, não, mas tá gostoso, eu cochilei aqui, né? o Cristo tá funcionando com o outro olho também. Isso é a crença aqui, percebeu? Olha que funciona. Mas parte, ó. Eu é. não quero que acredite o que ele que faz dormir, porque conscientemente é. a gente gosta dessa proposta de meditar, a hora é. vamos, assim, vamos, não, vamos, não, vamos, vamos, vamos supor que eu seja teu vizinho, vamos supor que eu seja teu vizinho, né? e saiba, por exemplo, desse horário de meditação, porque nem ela vai querer fazer meditação, e eu detesto essa, essa vizinha, que tá, eu detesto essa minha vizinha. Então, quando eu chegar perto do horário de meditação, eu fico, eu fico aqui, ó, ela vai dormir, vai dormir, vai dormir não vai meditar e eu transfiro esse pensamento para a, sua, para a sua cabeça isso é telepatia pura e simples a captação, então, Deus. é lógico tudo é, porque é, nós, nós, nós, alguém está enxergando a, o tanto de de pensamento que está passando por aqui ó ninguém enxerga é que a gente fala então isso que eu estou falando é uma faixa de satanás mesmo aí é isolado para valer firme no começo até a mente do Cristo se revelar sabe então nós estamos dentro de um mar de pensamentos, aqui nós estamos com pensamentos positivos, voltados para a verdade, então um, deve, quem chegar ali linha de pensamento aqui deve estar enxergando algo bonito. Bom, nós saímos na esquina e encontramos um boteco aí, então vamos lá jogar, pinga para cá, não sei o quê. já tem, já tem outra, outra atmosfera dentro do planeta, e assim vai, hospital é outra atmosfera, tragédia, o cemitério outra atmosfera, cada um tem a sua, cada local do play center tem a sua atmosfera ilusória, quando nós fomos meditar, nós estamos numa fase de transição entre esse estado hipnótico para o real nosso. Porque se nós nos estivéssemos conscientes, não precisaríamos meditar. Entendeu? Agora a pessoa fala assim, ó. Bom, Deus é tudo. Deus é tudo, então está tudo bem, eu já começa a meditar. Se só sono, deu dormir. Não é esse o caminho. Por isso está na Bíblia a frase, orai e vigiai sempre. Né? Porque a pressão que nós temos, tudo que está... De acordo com o erro, com a crença carnal, tudo que é de acordo, ninguém entra em, em, em desacordo conosco. Entendeu? Mas onde entra alguém falando sobre a verdade, vai ter o um choque na crença. Porque nós estamos anulando a crença. é, mas existe também a teoria. É. E de que dependendo da. Como é que é a da... da... da da opção que eu tenho de captar de é. receber essas mentes é. negativas, vamos assim, é. isso depende do meu estado. É, né? Mas eu não concordo nisso. Não é, mano. não é assim mesmo. Não é, não é lógico que não. Aí que está o negócio. É o que eu estou dizendo. Esse combinar é que a gente não consegue fazer isso daí, mas eu sempre falo isso Combina de dez pessoas, fica pensando que você está mal, está mal, está mal você pode estar... Tá. Agora, se você te alerta espiritualmente, pode ficar o mundo um intermeditando nisso. Isso aí. Isso aí. Sabe? Aí que é a questão. É, se eu não estou receptivo, eu minha mente é, não está alerta não espiritualmente. Não é estar receptivo ou não, é se está ou não, alerta espiritualmente, isso que eu estou falando. É tá? É porque É porque, eu vou supor que a pessoa, ver um exemplo, a pessoa está lá, ela fala assim, estou sossegado agora, Vou fritar um ovo aqui. Está desligado A mente dela está descontraída, sossegada, pensando sossegadamente naquilo. Ela não percebe que a mente dela não está concentrada naquele momento. Tá. Bom, olha o que acontece. Eu estou dando só um exemplo de uma pessoa com raiva, né, mas ninguém sabe a quantidade de pensamentos errôneos er que estão perambulando aí. São mais errôneos do que é, divinos. Quem duvidar sabe jornal e televisão. Né? A, a pessoa pega um, um, um, um telejornal Passa uma tragédia lá Quantas pessoas estão sintonizadas naquela tragédia? No mesmo horário tá? Então tem por exemplo Milhões de pessoas ali A pessoa está aqui Eu vou fazer meditação agora Pensar que sou um com Deus Aí está naquela onda ali. Ela também está na onda humana Para começar a fazer meditação Se ela não for firme para começar Ela não sai do começo Entendeu? Depois com muita prática Quando quando mais tempo ela vai dominando, isso, lógico, vai facilitando. Mas por mais que a pessoa, é, Jesus, pedia para os discípulos orar por ele, não precisa dizer mais nada. hora estado que deixaram. aquela consciência que estava lá. Né? Quer dizer, o orar já vigiar sempre é uma norma, enquanto a pessoa, enquanto não houver é um despertar em massa, né? que é, todo mundo sair para é somente de Deus, somente de Deus, todo mundo souber isso, houver uma realização pessoal, é, coletiva, nós vamos estar, estar é, seguindo aquela norma que no, no, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.